Olá meus amigos, meus amigos compositores, meus amigos cantores, meus amigos duplas, meus amigos trios, cantores solos, né? Eu já falei cantores e tal. E os amantes da música em geral, né? E os curiosos, né? Que gostam de saber como é feita uma música, né? E tal. Eu não vou dizer como é feito hoje não, porque isso é papo para outro vídeo, né? E hoje e eu vou dizer sobre essa música aqui, ó Quer ver? Só um trechinho dela, ó Por que Me traiu Colar de mente Por que Amor Se te amo Loucamente <risos> Esse é o Modão Lascado, hein, ó. É, rapaz, se o cara foi meio traído aí Eu te conto um negócio, viu? O cara chora nessa moda aqui, viu? Pois é, eu quero falar sobre Essa moda aqui Que o nome dela é Canção da Despedida, né? Que eu fiz tem algum tempo aí Eu creio que eu... uns dois anos, três anos E ela é bem no estilo Chico Rei Paraná, né? Chico Rei Paraná Inclusive eu os conheço, né? Tive até amizade com eles, né? Já estive na casa deles, dos dois, né? Uma vez eu estive lá na casa do Paraná. Quem é que eu encontro lá? Deitado no sofá lá. O Leonardo. O Leonardo estava fazendo um show aqui em Brasília e o Paraná tinha feito amizade com ele. Aí o Leonardo, como é um cara simples, né? Que eu conheço também, né? E eu, eu sei como é que ele é. Em vez de pau hotel, ele vai para casa dos amigos, né? Ele é um cara assim, beleza, né? Ótimo. E aí cheguei lá e ele tava deitado lá. E, oh, e aí? Então, aí o Paraná falou, isso, morto de bebo, ressaca do cão. <risos> é, o Leonardo gosta do labirintinho <risos> Mas ele tá mais com a medida agora. Ele não é bobo, ele é um cara inteligente. Pois é. Então, pois é, essa música aqui, ela é bem no estilo de Chico Rei Paraná. Que infelizmente agora é impossível, né? Por causa da perca do nosso querido Chico Rei. Então agora só ficou o Paraná. A vida continua, né? Eu nunca mostrei essa música para ele, não. Né? Para o Paraná, não. Nem, nem, nem para Chico Correio Paraná e nem para o Paraná. Nunca mostrei essa música. Aí eu tava vendo lá no meu repertório, que eu tenho tudo guardado, tudo gravadinho, né? Eu gosto de vasculhar o meu próprio repertório. Aí, é porque a música é interessante. Tem hora que você faz ela e fala: Pô, essa música é boa. Aí, beleza. Aí depois você olha e você já vê ela com outros olhos, né? Rapaz, não é tão boa assim não, tá faltando alguma coisa. Aí eu vou lá e dou uma arrumada nela. Às vezes você, ó, você escuta uma música, isso aqui não tá muito legal não, tá? Minha boca mais ou menos, não tá ruim, não, não, é? não tem nada assim de interessante, né? Aí tá, aí você passa um tempão, aí você escuta e não, pô, oh, ó, oh, essa música é boa, hein rapaz? Olha só. Pois é, a música é desse jeito. Inclusive, eu já falei em outros vídeos aí, né? Que a música, a música, ela... Ela tem um incógnita. Tá? Ninguém descobre. Porque se, se todo mundo de, descobrisse qual música faz sucesso, seria fácil mais, né? Pois é, por isso que acontece aí no mundo musical, músicas que pessoas nem estavam aí para ela e foram os maiores sucessos. Inclusive, é, é, relato de muitos cantores duplos posso assim, meu Deus Essa música passou aqui na minha mão E eu não, eu não quis Quem me falou isso Foi o... Ah, eu lembrei agora Lembrei é, Foi o, o Mococa Eu conheci lá em São Paulo, lá na rua Aurora E... Andei conversando com ele e tal Pois é, ele me falou assim Pois é, Horácio É passou uma, eu não lembro o nome da música não tá agora para lembrar você tem alguns anos uns 20 anos aí aí falou, o rapaz essa música assim uma música de sucesso peso numa música de regaço aí a música passou na mão dele ele achou ela mais ou menos né ele não achou ela assim boa porque ele tava precisando de uma boa mesmo né e, e porque e, dizendo ele que assim no repertório dele ele já tinha muitas boas. Então ele precisava de uma melhor para entrar, né? E aí passou lá uma música dele lá e ele achou razoável, não achou boa. E deixou falou assim: não, rapaz, essa aí para mim não dá, não. Pode, pode passar ela. E, e disse que essa música foi o maior regaço da época, entendeu? E ele falou: rapaz, essa música passou na minha mão. E não... Aí, ó, tá vendo? Se a pessoa soubesse que a música faz. Qual música faz sucesso ou não, seria fácil, né? É, muitos cantores aí. É, estouraria praticamente quase todos os anos, né? E, olha, é triste dizer isso, mas existem cantores duplos, né? De uma música só. Acontece. Vou dar um exemplo. Catu da Paixão Cearense. Ele fez uma música e estourou, regaçou. Ela toca até hoje, tá? Estourou no, no Brasil inteiro. Catu da Paixão Cearense. A musiquinha é aquela... Tá vendo ali, seu moço? Eu também trabalhei lá. Pus a massa, pus cimento lá. Acho que você sabe que música é essa, assim, né? Porque foi um regalo. Só, só essa música dele que estou, Ele tentou outras e deu nada. Nada, nada, nada, nada. Então é assim, sabe? Música é difícil, é difícil. Agora, né, mais ou menos você tem, assim, uma, uma certa ideia, Tá? Porque às vezes a música quando é ruim demais assim Ela é ruim mesmo, ela não, ela não vai pra frente não Você sente que ela é ruim mesmo Agora toda música de mais ou menos Pra lá, ela pode ser uma boa E pode ser a mais ou menos Igual você achou mesmo, você entendeu? É por aí, essa música é uma coisa muito difícil Assim de, de você Avaliar, né? Então é o seguinte pessoal, ó Eu vou mostrar pra vocês Eu já gravei ela Né? Alguns anos atrás eu gravei ela, então ficou tão bem gravada, assim, né? Quer dizer, tão bem gravada. Eu não sou cantor, né? Assim, para mim ficou bem gravada. Dá para vocês sentirem a música certinho nessa gravação. E eu ilustrei ela assim com algumas cenas e assim tal, para vocês assimilar melhor a melodia, tá? Então eu vou passar a música agora para vocês ouvirem e verem, né? O vídeo, né? O clipezinho da música, né?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 dei a minha paz, o meu carinho Te dei lindas rosas sem espinhos Te dei o meu calor Te dei o aconchego de um teto vestido joias caras, meu afeto Te dei amor Te dei meu ombro a mim meu nome, e você me trocou por outro homem, me jogando no abismo de tristezas, que me castiga, me corrói, me consome, porque você fez isso comigo, se eu fui o seu amante, o seu amigo, o sonho acabou, eu acordei. Estou perdido, porque me traiu covardemente, porque amor se te amo. Renuncio a esta paixão Com lágrimas do coração Na canção da despedida Te dei meu ombro amigo e o meu nome E você me trocou por outro homem Me jogando no abismo de tristeza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 Destruiu a minha vida. Renuncio a esta paixão com lágrimas do coração na canção da despedida. E aí, pessoal? Modão, hein? <risos> Gostaram ou não? Minha boca, mais ou menos boa mas nem tanto nossa boa demais e aí o que que você vai dizer para mim aqui no comentário diga aqui no comentário aqui tá se gostou se não gostou pode falar o que você quiser só não xinga minha mãe tá ok <risos> tadinha da velha não tem nada a ver com isso xingar eu você até pode eu não tô nem aí eu não tô nem aí mas não xinga minha velha não tá que eu fico brabo, hein olha que eu sou brabo em cima de um prato de arroz com o <risos> Pois é, pessoal. Brincadeiras à parte, olha. Quem quiser gravar essa música, já sabe como é que é, né? É só entrar em contato comigo, ter e-mail. Tem o... Tem um, Está um, um, passando um caminhão agora. Ai, meu Deus céu, olha aí. Olha aí. Desse jeito. Ah, deixa para lá. Então é o seguinte, ó. Vai no zap, vai no meio, no e-mail no zap, no e-mail. E, e pega a música para mim, para o oh, seu cantor tal, tal, dupla tal, deixa o seu contato, né, para mim entrar em contato contigo, tal. E o, o e-mail que é para mim mandar o um documento para você, né? Eu posso mandar pelo zap também, não tem problema. Se você deixar seu zap, tal, né, o e-mail que seja, como você desejar. Se inscreva, dê o um like, se inscreve pra roubar mete o dedo, bota pra arroba. Valeu aí. Grande abraço para vocês e até mais, e eu fui.